Um indivíduo de alta performance, ele sabe quem quer ser, onde quer morar, quanto quer ganhar, ele sabe sobre a família que quer ter e a carreira, e outros aspectos também. Ou seja, ele tem a clareza daquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Então, ter a clareza dos papéis. Você tem escrito esse cenário em detalhes sobre aquilo que você quer, quando você quer morar? Se você ainda não tem casa ou não casou, quando você quer casar, quando você quer adquirir a sua casa, você quer virar patrão, quando você vai fazer isso, que planejamento? que você tem feito para que isso possa ocorrer, então é ter essa clareza daquilo que você quer mais detalhadamente. Né? Então aqui eu estou falando de plano de ação, você tem esse cenário em mente, você sabe o que você quer e você pensa nisso de uma maneira como se estivesse vivendo, né? porque o que você quer é tão forte que você pensa o tempo todo, é. você trabalha em prol daquilo, né? você todos os dias age para poder estar chegando e atingindo esses objetivos. As ideias uma pessoa que tem alta performance, são sonhos que vão se realizar. Por isso que é importante, né lá no quarto nível do processo evolutivo, sonhos e significado. Quais são os sonhos que você tem? Você apenas sonha, né? porque sonho, quem sonha pode realizar. Então, se você é uma pessoa de alta performance, você sabe que tudo aquilo que você sonha, você pode realizar.